Oi, boa noite. Olha eu aqui outra vez com vocês. E aproveitam, corram a agitar na rede, porque nós vamos conversar de coisa muito séria hoje aqui, hein? Liguem aí o seu WhatsApp, o seu o Instagram, e re, vamos repicar isso na rede para a gente alcançar bastante... Gente, eu acabei de receber um, um vídeo de meus amigos do México, do México, de uma sessão solene que, tava, que houve lá no, no Congresso, em memória do 2 de outubro, quando houve o massacre dos estudantes da Universidade do México lá em -Lolco, que é um bairro da Cidade do México. Um grupo de estudantes foi simplesmente dizimado pelas forças repressivas. E 68 foi um ano incrível. Né? Veja você, todo mundo fala do, do Maio do Paris, né? mas o Maio de Paris começou aqui no Brasil, começou em março de 1968, com 100 mil pessoas protestando no Rio de Janeiro pela morte do estudante Lima Souto. Edson Lima Souto, uma coisa maravilhosa. 68, 1968, o Brasil estava explodindo em criatividade. As nossas meninas iam para as ruas de movimento, né? essas ruas que são, só têm pedestres, né? subiam em caixão e faziam discursos. Né? 68 foi o ano do congresso da UNE que foi invadido e todos os mais de 100 estudantes presos. Né? Toda a liderança estudantil presa. 68 foi o ano do AI-5, que fechou totalmente, acabou com a democracia no Brasil. Democracia que nós ainda não recuperamos. Vocês acham que nós estamos numa maravilhosa democracia? Democracia é todas as crianças na escola e ninguém passando fome. Mas eu quero lembrar isso porque, mesmo com a ditadura mais feroz, a nossa juventude não baixou as armas, muito contrário. Pegou em armas e foi para a luta. Perdemos essa guerra. Né? Perdemos essa guerra, mas ninguém deixou de continuar lutando pela democracia. E é a democracia que está realmente em risco nesta eleição que nós temos daqui a dois dias. Né? No domingo, temos que votar. E vocês viram o debate? Lembra que eu, eu falei, vamos, olha, vamos ver o debate, vamos prestar atenção em quem é que tem propostas, né? em quem é que não fica falando no vazio. Olha, valeu, hein? porque realmente a Globo se revelou, né? a Globo só falava... No, no Bolsonaro, aqueles três caras no começo do programa, eles só falavam no Bolsonaro, ele nem precisava estar lá. Nem precisou ir. Coisa incrível, né? Como é que uma emissora faz um comportamento assim tão aético? Puxa vida, tinha cinco candidatos lá e eles só falavam de um? Que isso, gente? E daqueles cinco candidatos? Seis candidatos me corrigiram. Quem apresentou realmente propostas? Quem é que realmente mostrou-se capaz de governar? Não de repetir a mesma coisa que nós estamos sofrendo. Porque nós não estamos vivendo, nós estamos sofrendo uma crise. E quem é que se propôs realmente com soluções para levantar a crise? Muito pouca gente. E eu creio que apenas três pessoas ali se posicionaram com condições de mudar a realidade que nós estamos vivendo. Meirelles é a continuidade. Alckmin é a continuidade. O... Quem apresentou coisas, quem foi capaz de mostrar-se capaz, foi o Haddad, o Ciro e o Boulos. Então, aí os candidatos para vocês escolherem, do meu ponto de vista, esses três, se eleitos, qualquer um deles, vão melhorar a situação do país. Agora, voltando, me perdoem, mas não esqueçam se vocês estão de acordo com o que eu estou falando. Vamos reproduzir isso nas redes. Curta Diálogos do Sul e ajude o Diálogo do Sul. Nós somos de você para sobreviver.